Hum, tô bem. Vamos lá. O processo de aprendizagem. Um, o caminho pelo qual as estruturas da personalidade correspondem diante da competência e maturidade do ambiente, dando a essas habilidades que compõem o aparelho psíquico o devido conhecimento para, diante de um dado comportamento, serem julgadas com valores supostamente adquiridos e modificados, porque supostamente porque os valores, eles são expressados em uma valoração de uma virtude. Virtude como um caminho. Como um meio para chegar a um objetivo. Não há meio sem um objetivo. Não há caminho sem objetivo. Diante de padrões e formulações de experiências, a capacidade de observação une padrões e com esses padrões se percebe o meio a qual o observador está inserido. As capacidades cognitivas expressam correlações onde o ser se percebe, julga comportamentos e julga sobre critérios pessoais o meio a qual ele está inserido. Mas tudo isso é apenas uma estrutura de perspectivas dedutivas, são deduções do processo de aprendizado. Não são explicações da ação de aprender. Aprender na via de mão dupla, dentro da filosofia ciencial, é expressar expressar uma assinatura, um toque singular, uma maneira única de expor a mesma coisa. Por exemplo, cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma, mas quando essa forma se forma através de um desvelar, um decorar único, hoje, essa forma formata uma maneira única de ser. Quando o ser observa padrões externos e dentro desses padrões, como uma comunicação, ele se expressa, temos o que chamamos de aprendizado, o aprendizado é um relacionamento entre o ser único que está se descobrindo e o meio que o sustenta, que provém Muitas linguagens, dentro dessas linguagens, muitos reflexos, condicionados e não condicionados. Então, saindo de uma perspectiva dedutiva, podemos adentrar a forma que o ser, expressa por meio da aprendizagem, onde a aprendizagem nada mais é do que uma ambientação e uma expressão. E quando o ser se expressa por meio da linguagem do que ele aprende, em um meio, ele, através do seu grau de consciência, Inclui e transcende aquele meio, notando padrões que às vezes antes não eram vistos, dando a ideia da expressão do novo. Mas para que, que você está uh, trazendo esse índice, explicando isso? Estou explicando porque é importante sair da perspectiva dedutiva das coisas. Sair da ideia do que é assim, porque é assim. Então, podemos usar esta via de mão dupla, onde saímos das deduções comportamentais do aprendizado e passamos a observar o aprendizado como um meio de comunicação do ser único em seu meio. O aprendizado como meio de expressão e com isso, naturalmente, evolução através das ações da educação, graças a Deus. porque hum, por que temos esse desenho? Esse desenho, o menino, deixou esse desenho aqui porque ele estava a ah, querendo exemplificar melhor o raciocínio vamos lá temos esse representante azul este boneco azul o ser azul famoso já aqui com a gente esse ser ele passou por muitas experiências representadas por esses pontinhos pretos essas experiências elas são experiências que dão a esse ser milhões e milhões de conexões e interações dadas essas conexões, esse ser tem muitos pontos interconectados por meio dessas experiências, não acham? ok, imaginem que tudo isso é um monte de risquinho, tem um monte de risquinho aqui, eles é, interagem e se complementam formando uma malha, esta malha ela não é bidimensional, como exemplificada aqui no nosso desenho. Ela é multidimensional. As dimensões, elas geram ah, campos de interação bem complexos, que a gente não vai adentrar aqui agora, Lange, hein? Mas, nós podemos definir esses campos de interação com a habilidade do ser de atribuir gravidade às suas experiências. Esse ser ele vai interagindo e correspondendo padrões, dentro desses padrões ele vai gerando níveis ah, e subníveis destes pontos de interação, esses pontos de ah, convergência, esses pontos de ah, coligar. Então vamos supor que ele passa por uma experiência nova aqui, essa experiência nova ela pode ter padrões parecidos com essas outras experiências, vamos supor que ele tem um padrão parecido com essa, que também tem um padrão parecido com essa outra aqui primeira e tem um padrão parecido com essa outra e assim muitas outras. Esses padrões geram deduções, deduções pré-estabelecidas no psiquismo desse ser. Ele vai observando, observando, e esses padrões fazem parte da ambientação do ser, onde esse ser ele tem desejos primordiais. Se ambientar é um deles. Ele vai se ambientando e notando esses padrões, dando uma ideia de comunalidade, dando um princípio de... A convergência, onde todas essas coligações representadas por esses pontinhos e esses risquinhos, formatam a estrutura do próprio subconsciente complexo do ser azul. Esse subconsciente que dá julgamentos e pré-definições para a percepção de uma nova experiência. Por isso que um estudo, uma ambientação do ser em uma área específica, dá a esse ser uma grande tendência a trazer essa situação para a área onde ele está mais ambientado. Todos esses estudos, eles dão padrões uh, de estruturas que ficam formadas, a, a não atrás, estou fazendo besteira aqui, olha não atrás, mas ficam, que antecedem a, a, a percepção do ser do agora. Então, esse ser, ele tem várias camadas. Essas camadas, elas são pontos, como, como dias. Não são dias, mas são como dias. Esses dias, eles são, fazem parte da história do ser azul. Então, vamos supor que esse ser azul aqui tem todos esses dias. E esses dias são correlacionados através de um pontos de experiência, formando um, um, um, um julgamento. Vamos representar o julgamento com esse símbolo aqui na cor vermelha com um interior cinza. Então ele tem um julgamento, esse julgamento é como se ele tivesse toda essa trama de padrões e mesmo assim ele tivesse se apoiando nesta base ou no seu histórico. Esse histórico ele também tem ah, ah, contido nele todas as informações de como o ser se percebe em seu meio, como o ser é julgado em seu meio e como o ser é hum, formado. Tudo isso faz parte da autoestima e das propriedades que são referências para o ser se perceber em um meio. Até aqui tudo bem. Porém Agora nós vamos representar outra pessoa. Ela vai ficar aqui, aqui. Mas é só para ficar fácil o desenho. Imagine que o ser azul está vendo a senhora azul. O ser azul está vendo o ser azul. Já fui corrigido. O ser fêmea. Quando ele olha o ser fêmea, para ele esses padrões coligados não são tão efetivos. O ser fêmea se comporta, Ele tem ela, ela se comporta, ele está aqui, o ser está fazendo as coisas de ser, está fazendo as coisas de ser, ok. Esse também está fazendo as coisas de ser, só que para que esse ser tenha um julgamento sobre o outro ser, ele não usa a ambientação, ele usa essas redes que compõem ah, o que antecede a sua percepção do agora. Então é como se tivesse, vamos lá, como se tivesse um solzinho brilhando. O sol não é dessa cor, né gente? Vamos lá. É como se tivesse, um na verdade o sol é branco, mas vamos fazer a malha. Ah, o sol aqui. Como se estivesse lá vibrando uma luz, hein? essa luz ela tem lá seus raios, hein? sim gente, a luz são raios, não sei se vocês sabem, não são dessa cor, são, são, são todas as cores, mas vamos fazer amarelo, hein? é, eu peço licença poética, hein? aqui esses, essa luz que Anima as interações de todos os comportamentos. Ela é filtrada por essas camadas que foram ah, criadas através dos, entre aspas, os dias desse ser. Tudo isso é filtrado. Eu faço aqui diferente. Tudo isso é, é filtrado aqui. Tem aqui um filtro. Ó. dizendo que esse meu filtro está muito tá muito escuro, filtro ruim, não é isso gente isso é por processos associativos de julgamentos esdrúxulos, é são assim, graças a Deus então, a, a, esses, essa, essa pureza, hum? a pureza, ela passa por aqui, mas para o ser, tudo isso ocorreu com um, filtros um. então a percepção do que anima a intenção aqui nem sempre é real para o ser azul ser azul, esse ser azul o comportamento desse ser nem sempre é real para esse ser e as percepções dependem desses filtros, porque o que anima ambos é o mesmo sol, anima esse e anima esse, assim. Porém, esses filtros um, geram certas deduções, deduções associativas ou dissociativas dependem muito do ser, mas sempre geram deduções. É sempre assim, sempre vai ser isso é irredutível? Não. O desenvolvimento pessoal faz com que o ser chegue a um ponto estratégico onde ele passa a analisar o comportamento por meio da lógica. Essa é a estratégia mais competente para usar a educação e a aprendizagem como linguagem onde se fala a língua do saber para o ambiente compatível Se fala uma língua do saber para o um ambiente compatível e para outra compatibilidade outra língua do saber mas o interlocutor em si fala de si mesmo aprendendo deduzindo e o mais importante, por meio desse aprendizado, se expressando. Se expressar é muito mais importante do que aprender, porque aprender é apenas a linguagem pelo qual o divino se expressa e o novo se apresenta dependendo do grau de consciência que o ser atinge com sua ambientação em um ambiente de maior ou menor complexidade, mas com um alto grau de luz, essa luz que anima, assim, graças a Deus, bons estudos a todos.